Então, pessoal, mais um debate do mundo começando pra vocês Hoje a gente tá aqui em Toronto, no Canadá Pra falar pra vocês um pouco das diferenças entre a Austrália e o Canadá Um pouquinho do que, que você vai encontrar de diferente fazendo o seu intercâmbio Ou na Austrália ou no Canadá É uma dúvida que muita gente tem de qual dos países ir né? Muita gente fala que o Canadá é frio, que é muito difícil de vir Porque o clima não sei o que Então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso Se você tá interessado nesse vídeo pra tirar suas dúvidas e Pra decidir pra onde você quer ir fazer o seu intercâmbio Fica comigo e check out Pra quem não conhece, atrás de mim tá a CN Tower, que é um dos pontos mais turísticos aqui da cidade de Toronto. Foi uma das maiores construções do mundo, uma das mais altas do mundo, até os árabes resolverem fazer aquele prédio lá em Dubai, o Califa. Como é que é o nome do prédio? Abu sei lá. Então a CN Tower foi uma das construções mais altas do mundo, até realmente os árabes uh, fazerem né, o Califa lá em Dubai. Então é um ponto turístico muito bacana pra você conhecer quando você vier aqui em Toronto e também, né? Conhecer a cidade no geral que é muito parecida Com Nova York, muito bacana O clima é muito bacana, mas vamos falar um pouquinho Puta merda Mas vamos falar um pouquinho agora sobre a diferença De você vir estudar aqui no Canadá ou lá na Austrália Então vamos lá, a primeira diferença de toda É o clima, obviamente né? A Austrália, e pelo menos em Brisbane A gente tem duas estações, ou é quente Ou é não tão quente né <risos> Pra quem gosta de verão um ano todo A Austrália é maravilhosa com a parte de clima né ah, Obviamente que assim, na parte do inverno Sydney, Melbourne, são cidades que esfriam bastante, Brisbane tem um inverno muito menor do que o inverno comparado com as outras cidades grandes da Austrália, porém, numa maneira geral é uma cidade mais quente, não neva nas principais cidades, então a gente não tem esse problema de ser um país gelado né, no inverno. Em contrapartida o Canadá, ele tem as quatro estações bem definidas, né? então como vocês podem ver hoje é um dia maravilhoso de verão, eu não estou de blusa, Tá quase 30 graus aqui em Toronto, então ah, no verão ele é bem quente tá? e no inverno é bem frio, porém a grande diferença uma cidade que neva, como Toronto, é que ela é uma cidade preparada para receber esse tipo de clima, né? Então, para quem não conhece, existem os Paths, que são cidades subterrâneas aqui em Toronto, então você tem tudo que você precisa embaixo da terra, metrô, lojas, conveniência, restaurantes, tudo que você precisa embaixo da terra, né? Então, essa é uma parte bem interessante para quem tá querendo vir aqui para Toronto, porque justamente você não vai passar esse frio todo que você tá imaginando se você ficar dentro das cidades subterrâneas, né? E também a cidade é toda preparada, os pontos de ônibus são cobertos, tem aquecimento, tem calefação, então assim, não é um negócio que, nossa, vou morrer se eu ficar aqui e tudo mais. Apesar de ser muito frio, é lindíssimo de ver inverno também. Então a gente tem esses dois picos, né? Pra quem gosta bastante de um estilo de vida um pouco mais frio e um estilo de vida mais quente, que é o da Austrália, tá? Um outro ponto interessante entre o Canadá e a Austrália é a distância entre o nosso Brasilzão, né? Então, o Canadá pra Toronto, pelo menos, você consegue voos diretos de São Paulo a Toronto. Então, nove horinhas, saiu de São Paulo, já tá aqui em Toronto, que é um voo que a gente vai pegar agora voltando pra São Paulo. Então, é um intercâmbio um pouco mais rápido de você vir... Uh, caso você precise voltar para o Brasil rapidamente também. Então, é mais interessante para as pessoas que querem fazer um intercâmbio de curta duração também, né? pela distância entre o Brasil e o Canadá. Uh, já na Austrália, não. A gente está falando aí de três, quatro voos né, ou dois voos de 16 horas cada para quem está indo por Dubai. Então, é, é realmente uma, uh, uma viagem um pouco mais cansativa. Né, o jet lag incomoda um pouco mais. Então a Austrália é um dos destinos mais longos que vocês podem ir do Brasil né, para qualquer lugar do mundo. Então isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração e justamente por isso que as pessoas fazem intercâmbio para a Austrália pelo menos quatro meses a seis meses, né, no mínimo aí, né, para poder pelo menos aproveitar esse tempo, porque, pô, vai demorar aí pelo menos umas duas semanas para você poder acostumar com o fuso de 12, ou 13 ou 14 horas, né, então essa é uma grande diferença, já o fuso aqui de Toronto é de uma hora só para trás em São Paulo e de Vancouver são mais três horas de diferença, então você não vai sentir tanto assim esse baque do fuso horário estando no Canadá, mas vai sentir na Austrália, quando você tá dormindo tem a galera tá acordando no Brasil, quando você tá acordando a galera tá dormindo, enfim, então, essa parte da, da distância entre os países ela é bastante importante para decidir o tempo de estudo que você quer ter também. É, obviamente que as, os dois países são maravilhosos para fazer intercâmbio, mas essa distância às vezes pega um pouco dependendo do seu perfil de estudante. Uma outra questão é que o dólar canadense é um pouco mais caro do que o dólar australiano também, em comparação com o real, né, então a gente tá falando de alguns 5, entre 10 centavos de diferença, então para você que tá pensando em vir pro Canadá, o dinheiro é um pouco mais caro para você poder viver aqui em comparação com a Austrália também. Uma grande questão sobre o custo de vida, né, que todo mundo pergunta sobre os dois países, mas, ah, como é que eu vou conseguir viver aí, será que eu vou conseguir trabalho, será que vai rolar, será que não vai, dois pontos positivos e dois pontos negativos ah, em relação ao intercâmbio a Austrália e o Canadá. Na Austrália você pode trabalhar sendo estudante de inglês, já no Canadá você não pode. né? Um outro ponto é que na Austrália o custo de vida ele é muito mais alto do que o do Canadá, só que os salários também são muito mais altos. A gente está falando do país que tem o maior salário mínimo do mundo, né? de quase 18 dólares a hora. Então uh, você gasta bastante, mas você também ganha bastante na Austrália. Falando um pouquinho da parte de vistos também. né? A parte de vistos para quem está vindo como estudante para o Canadá, ela é bastante parecida com a parte de vistos para quem está indo de estudante para a Austrália. Né? Então comprovação financeira, vínculos com o Brasil, a situação acadêmica, né? se você se formou, se você não formou, se você está tá trabalhando atualmente, se você não está, então tudo isso ah, ela é bem parecida com a parte de vistos da Austrália, eu já fiz um vídeo falando sobre o processo de visto da Austrália, e a gente vai fazer também um falando sobre o processo de vistos no Canadá, então fiquem ligados para os próximos vídeos para saber um pouquinho mais de como funciona o processo de visto aqui para o Canadá também. Uma coisa mais legal aqui no Canadá é para quem está vindo fazer até seis meses de estudo de inglês, você pode vir como turista. Se você já tem o um visto de turista americano, fica ainda mais fácil. A gente consegue fazer um processo chamado ETA, que é o Electronic Travel Authorization. Custa 7 dólares só, e aí você só tem uma autorização para viagem e ficar até seis meses no país, e aí você pode estudar também tranquilamente até seis meses, sem poder trabalhar, obviamente, mas com o seu visto de turista aqui no Canadá. Para você que não tem o um visto de turista americano, você vai ter que fazer o processo de visto de turista ou visto de estudante aqui para o Canadá para ficar pelo período de estudos que você está desejando fazer. Falando um pouquinho da parte de trabalho, né? Como eu já falei antes nos tópicos anteriores, na Austrália você é permitido trabalhar até 20 horas por semana legalmente enquanto você está no período de estudos e 40 horas por semana legalmente enquanto você está no seu período de férias, né? Todo mundo que faz um curso na Austrália ganha um mês de férias no final aí, né? Já no Canadá isso não acontece, No Canadá estudantes de inglês não podem trabalhar né, legalmente, não se pode trabalhar nenhuma hora enquanto você está no seu visto de turista, né, uh, enquanto você está fazendo inglês. Já quem está fazendo college ou quem está fazendo co-op ou alguma coisa desse tipo, aí você tem um work permit para trabalhar enquanto você está no seu visto de estudante, mas aí já é uma outra história, são alguns colleges só que vão estar essa disponibilidade para você, não são todos que vão fazer isso, então vai depender do college que você está fazendo, da cidade que você está fazendo, de inúmeros um número, fatores que vão levar você a poder trabalhar enquanto você estuda aqui. Então não são todos os colleges que vão dar essa permissão de trabalho, não são todos os lugares, então você tem que se informar certinho para saber qual deles você vai poder estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Mas frisando bem, quem está fazendo curso de inglês não pode trabalhar de maneira nenhuma no Canadá, nem com o visto de estudante, nem com visto de turista. Já na Austrália você pode fazer qualquer curso e você tem a permissão de trabalho de 20 horas por semana. Passando bem rapidamente sobre o processo de migração para os dois países, tá? Lembrando que eu não sou agente migratório, então as minhas informações elas são informações básicas que eu conheço sobre processos migratórios que a gente já viu acontecer. Pra você que quer fazer uma consulta mais aprofundada sobre isso, fale com um agente de imigração. Se você quiser uma indicação, a gente pode dar também. Mas eu vou dar uma informação básica que se encontra em qualquer site da imigração, tanto da Austrália quanto do Canadá. tá? É um fato saber que o Canadá tem as portas muito mais abertas para a imigração do que a Austrália no momento. né? Com essa nova modalidade de vistos, que é o Express Entry aqui no Canadá, ficou muito mais facilitado a entrada no país do que a, na Austrália pelo Skilled Worker ou por algum outro tipo de vista da Austrália. Né? Então aqui, se você faz um College ou se você consegue um trabalho, um Work Permit, alguma coisa assim, o caminho para a imigração ele é um pouco mais simplificado do que o caminho da Austrália. Não estou falando que é mais fácil ou que você vai vir para o Canadá e você vai conseguir migrar e é certeza, e que você vai para a Austrália e você também não vai conseguir migrar, que é certeza... Não, não é nada disso, não se desesperem, tá? Cada processo é um processo, cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história. Então, se você está indo para a Austrália e você tem também o que a Austrália precisa na lista de imigração. você também vai conseguir fazer o seu processo né? é, e tentar aplicar isso para você conseguir migrar para a Austrália. Porém, o Canadá é um pouco mais simples do processo, um pouco mais facilitado e tem uma lista muito mais abrangente uh, de empregos que o canadense está precisando. Para você que está pensando em vir como turista também para o Canadá ou de turista para a Austrália, aqui no Canadá, como eu já falei no outro tópico, se você tem o um visto americano de turista, você vai aplicar para um ETA pagar 7 dólares e você tem até seis meses de turismo aqui no Canadá, sem precisar sair do país. Já na Austrália, você tem que aplicar para um visto de turista, o visto de amer... o visto americano ele não influencia em nada, você tem que fazer uma aplicação para o visto de turista e são até três meses só, com também permissão de estudo durante esses três meses, porém sem permissão de trabalho nesses três meses que você está na Austrália. Então tem essa diferença também de tempo de visto de turista que você de um país para o outro. E para finalizar, a comprovação financeira desses dois países, né para quem está fazendo aplicação visto de estudante. Na Austrália eles pedem 1.690 dólares pelo tempo que você for ficar no país por mês. né Então a gente está falando aí de mais ou menos uns 40 mil reais para quem vai ficar Aí 6, 7, 8 meses na Austrália tá Para fazer os estudos Eu já fiz um vídeo sobre a comprovação financeira da Austrália também ah, Dá uma olhadinha aqui em algum lugar Vai estar tá esse link aqui para você poder conferir já no Canadá a gente está falando de uma média de 830 dólares por mês Que você tem que comprovar em conta Enquanto você for fazer o seu período de estudos aqui no Canadá Com o visto de estudante Já para o visto de turista não precisa comprovar nada Mas para quem está querendo vir fazer com o visto de estudante Acima de seis meses A comprovação financeira é acima de 830 dólares Canadenses por mês, tá? Lembrando que obviamente cada um dos seus países tem os seus dólares Então 1.690 dólares australianos para a Austrália 833 dólares canadenses para o Canadá, beleza? A gente vai entrar um pouco mais a fundo nesses detalhes. Eu vou fazer vários vídeos para vocês falando um pouco de como que é a situação de cada um desses tópicos, comprovação financeira para o Canadá, tipos de visto, como imigrar. Vamos também falar com advogados de imigração aqui do Canadá para poder ajudar vocês a fazer isso também. Então, para quem está chegando agora aqui no canal, eu sou o Thiago Deotti, dono da Twizy Travel Austrália. Canadá e Brasil, e a gente tá aqui pra poder trazer informações pra você, ajudar os brasileiros aí, a fazer o seu intercâmbio da melhor forma possível, e também trazer um canal com conteúdo e informação pra você que tá pensando em fazer os seus estudos no exterior. Então pra você que não conhece ainda, se inscreve aqui no canal que vai ter bastante coisa chegando, clica no sininho pra receber as notificações, curte, comenta e compartilha, e a gente se vê num próximo vídeo. Beijo pra vocês, tchau!